Como que a gente tá, cara? Vocês estiveram aqui antes da, do segundo turno é da antes eleição. segundo turno. E aí? Ah, estamos lascados, né? Que tá? Estamos momento que... Você né? tá? Tá... Que... tá desanimado ou tá animado? Não, eu acho que o país é uma desgraça, né? É... A gente já começou com o Haddad... Qual que é o pacote da economia do Haddad? É tipo 200 bi, 20 bi é economia, corte de custo, 180 é a mãe de imposto. É, é isso? É. E, e tudo isso também ele dizendo que a receita está subestimada, né? ou seja, que não, a gente vai arrecadar mais, então a gente vai poder gastar mais, o orçamento está errado, a gente vai refazer conta as que contas tá aqui, pra, pra saber e depois é, arrecadar mais. ele também não mostra, ele só diz que está subestimado, que vai arrecadar mais. Aí já tem o Ministério da Verdade, que eu tenho chamado lá na Advocacia Geral da União, que é um órgão que o governo vai utilizar para monitorar cidadãos que têm opiniões sobre políticas públicas, etc., para supostamente proteger a democracia. Né? Mas isso aí não é papel de, do Poder Executivo, claro. que é comandado por um político. Então vai ter um viés político. Tanto que você diz que você não pode espalhar mentiras sobre políticas públicas. Aí eu falei, bom, eu vou mostrar que é um instrumento de perseguição política, então representando o Lula quando ele falou que o impeachment é golpe e quando ele falou que saiu do governo sem ter deixado nenhum faminto. Ele deixou 11 milhões e 200 mil famintos e no governo Dilma 25 milhões de famintos. Quando a Marina Silva falou que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, também representei ela na, na, no Ministério da Verdade. Eles disseram que vão me responder em 15 dias, acho que isso já faz uns 10 dias. Ah, então já existe esse, esse Ministério, Já né? existe, já foi instituído dentro ali, acho que foi por medida provisória. Como que é? Você manda uma, uma, uma denúncia e eles avaliam? Isso. E aí se vai derrubar o perfil? Se vai calar? Se é, vai... Só é, aí o governo processa a pessoa, né? Porra. Cara, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, pô, porque não é papel do. Se. Com... A gente já tá tendo abuso com o Ministério Público e com o Judiciário, que são mais independentes, são mais autônomos, né? Não é um partido político que comanda, não é um político que comanda. Imagina com o poder executivo. É, é pior ainda, né? Então, é, você falou o Ministério da Verdade fazendo alusão ao filme. ao livro 1900 e... 1800... 1984. É 1984 porque ele foi escrito em 1880. 94, certo? É isso, eu acho. Não sei quando ele foi é, escrito. Eu acho que depois dá uma olhada aí, eu acho que é isso, 1894, aí ele colocou 1984. Mas, cara, é, é uma coisa muito... Por que, que o governo está se preocupando com essas coisas? Agora, foi notícia de hoje ou de ontem, né, que o Felipe Neto e a... Quem mais que ele colocou como... como... A Manuela D'Ávila. Manuela né? D'Ávila, Felipe exatamente. Neto, Manuela... Não, primeiro Manuela D'Ávila do PC do B que na legislatura passada fez uma sessão solene para homenagear o mal, Setung, né? Tá tipo brincando. um ditador, um totalitário, genocida, é, é, e uma representante desse partido está lá para combater o extremismo. É, então eles estão na teoria eles estão para combater o, o extremismo, extremismo, é. E aí o Felipe Neto é outro cara que é, é o cancelador, né Sempre que, pô, na Covid Todo mundo, ele tava lá, né Ô, oh, que absurdo, o sujeito não usou máscara Que absurdo, o sujeito saiu de casa e tal E foi pego jogando futebol Ele, pô, galera, desculpa, né Pô, vacilo, e ele dizia que não tinha saído de casa nunca Pô, desculpa, a gente foi um vacilo Foi uma vez só, aí depois o Rica Perrone Falou, não, quem, quem filmou você jogando bola É um parça meu, e ele disse que você vai lá Sempre, <risos> pô Que cara. não foi só uma vez, então, um baita de um hipócrita Né que exigiu também, né, acho que não só nessas eleições, nas eleições passadas também, que todo artista e todo influenciador se posicionasse politicamente. Como se fosse obrigação do artista do influenciador se posicionar politicamente. Mas a gente vê o que acontece com quem se posiciona, né? Não, exatamente. Se... Yeah. Quando não é a favor do, do que... Quando não é do, a posição do Felipe Neto, ele é. vai lá e cancela o cara. Se ele não Você se posiciona... posiciona é. eu, tá bom, vou me posicionar. Vou me posicionar. Sou desse... Daqui. Ah, não. Ah, sou é, fascista. É, é, é, é, exatamente, cara. perfeito. É por isso que as pessoas... Muitas, muitas pessoas não se, não o se posicionam. O né? cara que mais promove o linchamento de reputação, linchamento midiático de outras pessoas está sendo chamado para o governo para fazer um debate sobre extremismo. Né? O cara, inclusive que, é, para não, não ser acusado de hipocrisia, etc e tal, apagou praticamente todos os tweets que ele fez na época, ele ia cancelando pessoas, você vai ver, você vai procurar lá, ele apagou, ele simplesmente, e aí, ele faz uma crítica, não, é, porque vem governo, passa governo, eles apagam os tweets antigos, né? Pra não mostrar as coisas do governo passado. E ele faz exatamente a mesma coisa com o próprio Twitter, né? Mas sejamos justos, também ele foi extremamente perseguido no governo Bolsonaro, assim, como muita gente, né? Sim, sim. Ele foi caçado, ele e muita gente. Você também? Sim, a gente tem. Pô, a gente teve busca e apreensão no movimento do Brasil Livre por um promotor bolsonarista, né? Teve gente presa, né? Que, porque mandou superchat no YouTube pra gente. Tem acusação de a acusação da gente lavar 200 milhões de reais Porra, via vocês superchat estão, vocês no estão YouTube. 200 milhões de Não, é, tipo, reais gente, em a, superchat? A gente comprava o YouTube se, fosse, se a gente então, tivesse um superchat de 200 milhões. A está fazendo alguma coisa errada. Aumenta o valor para a pessoa perguntar, cara. Coloca 100 mil dólares. <risos> aí. Vou colocar, vou tá. colocar, porque tá porque, e essa foi a acusação do promotor bolsonarista, ele prendeu a gente com base nisso. Né? Aí depois todo mundo foi absolvido na primeira instância, todo mundo foi absolvido na segunda instância. A gente não fez nada pra trancar o processo, pelo contrário. O juiz não precisou quebrar o sigilo de ninguém. A gente foi lá, mostrou todas as nossas contas, pô, tá tudo aí, nada. ó. O que que, que que deu no final? É, absolução na primeira pô. instância, aí o promotor recorreu, aí a absolução na segunda instância e acabou. Então, pô, a gente também foi muito perseguido. Né? Agora a gente sabe que o próprio Felipe Neto fomenta uma cultura... De querer cancelar os outros. De querer aniquilar a reputação dos outros. Do nosso contra eles. Só, só porque discorda dele. Né? De, de, de cortar a cabeça dos outros e de promover aquilo que... É, o, o, o Pondé faz uma comparação muito boa, né? Que é daquela época medieval, que o sujeito andava pela rua, um criminoso, e andava pela rua e tacava um ovo e chutava ah, o, e tal. Game e, of Thrones, e, o Shame lá. O Shame, é. é, o, que é era a era, era caminhada um, da vergonha, sei lá como chama. É como... um espetáculo, Exato. né? que o Ela povo nua e o pessoal tacando ovo, tacando tomar. Isso, exatamente. É. Que é promovido hoje pela cultura do cancelamento e o um sujeito desse é chamado... Né? Não só, ele foi para o Unesco, né? com o Lula, e agora foi chamado para fazer parte do, do grupo de combate ao extremismo. Né? E o Lula faz uma carta pra Unesco dizendo que tem um grande compromisso de combater a notícia falsa. Porra, ele próprio... Ele, lembra quando ele admitiu que mentia pro mundo? Sim, sim. Ele admitiu, falava, não, inventava o número mesmo. Eu dizia que tinha 25 milhões de crianças na rua, é, né? É, tem esse vídeo é e aí. E eu... aí vinha, vinha um assessor e me falava, porque, presidente, se tivesse 25 milhões de pessoas na rua, a gente não, não, não, não conseguia andar na rua. <risos> e ele dizendo que inventava mesmo, e que não tava nem aí. Né? Esse sujeito falando que, ah, não, não, o Brasil vai investir na educação digital e tal. O Lula já começou o governo dele, vetando dois projetos meus, duas emendas minhas, que foram aprovadas na legislatura passada, que é para incluir é, programação robótica e educação digital nas escolas. E por que você acha que... Porque não é do interesse do governo. Né? O governo, primeiro, ele atende mais os sindicatos. Os sindicatos não querem ter que o trabalho... As pre... Primeiro, o governo não quer ter o trabalho de implementar. Os governos estaduais também não querem. As prefeituras também não querem. Os sindicatos de professores... Também não querem mudar a maneira como se é, é, é dada a aula, também a resistência, não quer ter treinamento é, é, para fazer isso. Tem pressão dentro do Ministério da Educação para que não, não seja levado em frente. Então, é, ele faz uma carta bonita para a Unesco, mas aqui no Brasil está vetando a educação de, de programação de robótica que os países desenvolvidos têm há muito então, tempo. cara, não, não vejo nenhum motivo para podar uma coisa dessa. Não faz Exa sentido. Exatamente. E diz que, não, o nosso objetivo é levar a banda larga para todos os brasileiros. E a gente já teve uma experiência no governo Dilma, que foi banda larga nas escolas. E aí, e qual... Aí? O que, que aconteceu, né? Ela deu dinheiro para as empresas de telecomunicação e aí o programa foi tão mal desenhado que a empresa só tinha obrigação de levar o cabo até a porta da escola. Putz. Só que tinha escola que não tinha energia elétrica, tinha escola que não tinha computador e tinha escola que ou tinha tinha energia elétrica, elétrica, tinha um computador, mas não tinha gente capacitada para usar. Exato. O capeta já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 Eu acho que era muito jovem pra, é, pra perder o pai.